Foi, capoeira E aí gangue do mal <risos> Ó, primeiramente quero pedir desculpa aí pela ausência dos vídeos, certo? Se que vocês entendessem, se não entender também, se vá. Porque é o seguinte, tô trabalhando igual um corno, graças a Deus, tá? E o meu trabalho é imprevisível Tem vezes que eu fico 15 dias em casa, só namorando, beijo, chagadinho Aí tem vezes que nem em casa direito eu venho Namorando? Tá quem dera Quem trabalha aí com caminhão sabe Lendo. Tô tudo fodido Quantos... vídeo é grandão? Dá pra contar uma historinha? Tô com uma historinha boa, hein? Lá vai Erótica, hein? Hum. História erótica Lá vai. Nossa É grande o vídeo? Pode, vai, vai, oh. vai Fui na casa do meu compadre, hein? Meu compadre, quero mandar um beijo Meu ah, compadre, é Rodrigo <risos> é. É. Rodrigo vou... Rodrigo Chipola <risos> Minha comadre Leninha Mamoraria, cebola se né? Ó, fomos na casa dele esses dias né? Aí chegamos lá Faz tempinho já, né? Que o pessoalzinho lá Mulher Mulher inventa as coisas, né? Mano? Mulher é o... Oh, o bicho do cão é a mulher Mulher quando se junta, filho É mil vezes pior que homem Só fala besteira Só fala bosta Aí foram fazer uma reunião, chá de, Do quê? Produtos eróticos E aí foram lá, se trocaram no quarto, nós nas na churrasqueira tomando um, e tal. Beleza. Ai meu Deus do céu. Sou último, Sou do modelo antigo. Conta essas coisas modernas aí. Firmeza. Foi lá. <risos> Vou contar. Foi lá, saiu de lá e virou pra mim assim meio de canto de olho e falou, tá ferrado. <risos> Dois dias no outro dia A Mel um dormiu cedo Aí ela Eu tô aqui no tentador do sofá aqui No matador assistindo <risos> um o Ela veio e falou assim Se preparem é hoje falei, Tá bom <risos> Já fiquei <risos> né Animado Ai meu Ó, Deus do céu animado, né Ai, Aí ela entrou pro quarto Apagou as luzes <risos> tá. Daqui a pouco vem Parecendo uma pomba gira. <risos> Ah, sim, uma vela na mão Mente, Olha, Cassiano Uma vela E um outro negócio que parecia uma pasta de dente Eu falei A ah, velinha, né? Tal. E eu daquele jeito, né? Eu tô, sabe? Animado, falei É hoje, estourei aí. aí eu falei, essa vela aí, amor É pra pingar aí Pra pingar hoje Pingar aí no seu negócio e queima, vai, aquela é ela assim, é cheirosa oh, O menino pingar. tava primeiro assim, <risos> Acabou o clima, filho Esquece Que porra de pingar vela nada Não é bom, deixa eu pingar Que pingar, tá ficando louco. Aí a pastinha de dente era um negocinho de chocolate Que chocolate, quero saber, nada Muito o ogro. É é muito logo, Ou muito logo. E aquela outra pomadinha lá? Que não pega a che... Eu Só a mulher aparecer na sua casa com a pomadinha vermelhinha. Parece uma, não. uma... Não, não. vermelhinha. Não deixa. Que aqui é o cão. Parece pimenta, viado. E outra, hein? Não vai fazer, se passar, não vai fazer cagar igual jogar água, que é pior. Danzolo! Aqui tá Danzolo. É Danzão. Danzão então. 17. Garage 171. Everton Felipe fez a barra. Parabéns. Obrigado. Mano da sabero. Joi. Quem que é Mano da Sabero? Joi Cruz. Joi Cruz. Está no Instagram. Está no Instagram. Valeu. André Quedes. É Kess? É. André Quedes. Samuel Oliveira. Ah, quero mandar um beijo também e deixar registrado aqui uma coisa. Não me prometam nada, tá? Nego vai aí e me prometa assim Ai, vou... Ai tô dando uma câmera aqui Ai, <risos> Vou te dar não sei o que, não sei o que Tem um lazarento aí que me prometeu Uma merda de um queijo Como que é o nome daquele queijo? <risos> sei lá Puta que pariu é das... Queijo canastra Me prometeu desde o BGT 1 8 que eu fui Leildson, olha o nome do corno Leildson Paga meu queijo, seu viado. Quem me prometer, tem que cumprir, porque eu cobro, hein? Tá bom? Principalmente pinga. É. Fala Ele tudo. me prometeu uma pinguinha e um queijo. Vai, tem três minutos. Falando. Fala ó, ó, ai, o vídeo. O vídeo é o seguinte, eliminar os reservatórios de água e arrumar o radiador. Esse pra gol quadrado, tá? Eu tô vendo um, um, um sisteminha aí que eu tava bolando pro meu gol. Eu acho que vou conseguir fazer. Pra quem tem esses outros tipos de carro Que é Golf Bora Essas merda aí Aí vai usar aquelas Tampinhas desses carros Modernos aí é HB20 Puta Tem uns outros lá que eu vi Que usa uma tampinha igual de Passat Só que daí tem que fazer uma gambiarrazinha ali Mas isso eu não posso falar Falar não, né? Eu tô dando mais ou menos a ideia Mas é que eu não, nunca fiz Então não tenho certeza Mas do Gol é isso aí, ó Muita gente acha que tem que trocar o radiador Ou de Passat Não O radiador aí você vai pagar Ai, cara essa porra, <risos> um radiador você vai pagar uns 150, 180, dependendo da marca e lugar. Ai, da ah, o lugar. A galera, sobre o freio, pera aí, que eu vou chegar. Ah. Aí todo mundo acha que tem que trocar. Não precisa trocar, é só trocar a tampinha. 15 reais é baratinho. Você vai ver como é que troca. Aí tá bom. Quero mandar um beijo também, muito especial, mas muito especial para um amigo magrão lá de Sorocaba. Ele mexe com o radiador, me dá todas as dicas Tudo que eu preciso Me faz serviço Mas esse cara é demais, eu amo ele Magrão, um beijo, tá? Precisa de radiador aí, galera, é de Sorocaba MJ radiadores Não tem igual, tá bom? A tampinha, você vai pagar uns 15, 20 conto Eu vi no mercado por 15 reais Mas dependendo do outro peço, pode ser um pouquinho mais caro Tá bom? Só troca a tampinha de cima ali, vocês vão entender E essas mangueirinhas aí que eu eliminei também no vídeo Fechou? Cadê você, mulher? Minha mulher ah. segue correndo. Tá com a Tá. Camiseta do Divas. Faz uma propaganda aí. Camiseta do Divas. Entra as mulheradas e entra lá. Entra lá mulherada, lá na página da minha mulher. Divas dos, dos baixos. baixos. Só tem mulher pelada, hum. gostosa. <risos> Mentira. Mentira. Não tem não? A Gang Nation que tá vendendo. Gang Nation tá vendendo. Ai. Só mulher pelada. Mentira. Entra, então não entra, não. <risos> é Não É é um ah, me segue no Instagram, hein Meu Instagram tá virando um cão, hein Puta, <risos> gente Bidu Underline Garage, certo? Bidu Underline Garage Ju J-U-H Underline Divas, certo? Divas dos baixos Um beijo na bunda até segunda A galera quer saber do freio O freio vai sair É porque eu não tô tendo tempo de, de gravar, não Olha os gatos brigando <risos> Ó, eu não tô tendo muito tempo de gravar Mas essa semana eu vou gravar ainda vou fazer um bornate que chevete Só pra mostrar pra vocês Vai que Vai ter uns ao vivo de... Não, ao vivo é chato pra caralho Não dá nem pra xingar os outros Tá bom? Beijo na bunda até segunda Pelo... <risos> E aí, gangue do mal Suave? Bom, vamos lá. Não sei se vai dar pra ver legal. Aqui. Eu acho que vai dar pra ver. Ó, oh. presta atenção. Vou ensinar agora a fazer o. Eliminar os reservatórios, né? De água, mangueira. Tem bastante mangueira que dá pra arrancar fora. Então, vamos lá. Isso aqui é o radiador, ó. Oh aquele aquele golzinho lá padrãozinho né aquela caixa aqui que vai ao reservatório tá depois eu vou mostrar lá no carro tá bom aí o que, que vai acontecer eu desmontei esse esse radiador por causa que ele não tá dando conta de esfriar essa ventoinha não tá dando conta de esfriar o Olha a cachorrada tretando na rua. O carro. Porque tem intercooler na frente e tal. Então eu vou colocar uma ventoinha maior. Se o carro fosse originalzinho, normal, turbinho básico. Aí ele precisava. Mas como esse aqui é um pouquinho mais forte. Ó, três parafusinhos e arranca a ventoinha, certo? Ventoinha original. O que, que eu fiz? Eu já fiz aqui, ó. Isso aqui é a ventoinha do Gol G4, tá? É um pouco mais é, grossinha aqui, ó. Eu já fiz todos os suportinhos e tal Ah, bonitinho, beleza Só que a ideia aqui é o que? A ideia aqui é mostrar pra você que Eu ouço um monte de gente falando aí Que vai eliminar o reservatório Fazendo como? Trocando o radiador Ah, vou comprar outro radiador Um radiadorzinho de Passat Que já tem a tampinha aqui em cima, né? Não precisa, tá? O que vocês vão fazer aqui é o seguinte, ó os seus próprios radiador, se for assim, não for aquele modelinho do Passat, vocês vão catar ou um formãozinho, ou uma chave de fenda boa, grossa, ó, e aí, tá vendo esses dentezinhos aqui, ó, ó, vocês vão abrir eles, ó, certo? Deixa eu pegar um aqui, não é muito fácil não, tá? Ó, vai Ó, vai abrindo, entendeu? Só toma cuidado pra não zoar o radiador, né? O bom é apoiar assim, em algum lugarzinho assim, legalzinho Pra vocês poderem fazer força Ó Tá vendo, ó? E vai abrindo Eu não vou abrir Tudo, porque eu não vou trocar essa caixa, tá? Então, só pra mostrar pra vocês, tá vendo, ó? Dá um pouquinho de trabalho, ó Vocês vão catando o formãozinho aqui, ó Pum, vai abrindo tudinho aqui, ó abre abre tudinho em volta aqui tudo e aí vocês vão comprar só essa caixa aqui ó um radiador de Passat inteiro R$ <risos> 160 reais 150 170 depende a marca essa caixinha aqui custa 12 reais no Mercado Livre o carro da minha esposa eu comprei e fiz tá só, vocês vão arrancar isso aqui arranca essa caixa fora que é só puxar assim ela sai Coloca o outro. Aqui que vocês vão fazer. Apoia no chão assim, ó. Imagina que aqui é o chão. Aperta ela e vai apertando tudo de volta. Entendeu? Aqui, ó. Vou fazer esses que eu que eu abri aqui para vocês ver. Deixa eu pôr mais para cá. Não sei se está pegando legal. Ó, vocês vão aqui, bate aqui, ó. E aí bate aqui de volta para dentro. Só toma cuidado para não bater na caixa aqui e não quebrar, tá bom? Aí se vocês quiserem apoiar assim em algum lugar aqui ó, e vir com alguma coisinha ó, que não seja cortante, por exemplo, aqui tem uma chavinha aqui, ó, com uma pontinha quadradinha, aí vocês vem batendo, ó. Certo? Voltou, o radiador tá pronto. Só isso, colocou outra caixa aqui, tá no jeito. Entendeu? Simples de fazer. Ó, ó, do mal, seguinte. Eu expliquei nesse vídeo aí do radiador, como que tira, só que agora eu tô fazendo uma engenharia lá no meu BX, vou pôr esse radiador aqui lá debaixo do carro, né? E eu, tô, eu vou precisar virar essa caixa, então, ó, eu vou soltar isso aqui só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Ó o ovo, vai? 30 ovos por 10 reais. Vai querer? Então, ó, lembra que eu expliquei, ó, formão, aí você vai catando tá aqui e vai abrindo, ó. Do outro lado eu já fiz. Apoia de atrás E vai vir? Eu queria Ó, dez reais. Vai parar bem. Que o filho da puta vai parar bem aqui, né? Tá vendo, ó? Facinho, ó. Pra quem que vai comprar um radiador de passagem. Sessenta pontos, sendo que você pode gastar 15. Oh. Aí, ó. Oh. Estouro. no caso lá do... pega se um pouquinho, do... câmera. Um grauzinho. Aí. No caso do... do... Do... Do que mesmo? Sei lá. Do radiador do, do Gol lá. Você só compra outra caixinha, que nem eu expliquei, certo? Compra outra caixinha, põe no lugar aqui, aperta de novo, já é. Estou. É isso aí que tem que fazer. Entendeu? Beleza? Eu já aproveitei que eu ia ter que fazer isso, aí já fica muito bem explicadinho. Padrão Bidu, certo? Olha o Luke. Olha o Luke. Ó. Olha o bagunça. Filma a bagunça. Ó. Oh. Filma a bagunça. Toma ter uma noção. Oh. É bagunça que sua porra, hein? Tá bom? <risos> Tchau. <risos> Beijo.